Dinheiro é a coisa que a gente mais vê dentro de casa lotérica, mas até onde a gente conhece quais são os métodos de verificar se aquela nota é verdadeira ou até mesmo falsa? Como saber o que, que devemos fazer quando nós pegamos uma nota falsa na mão? E quando nós mandamos essa nota para a caixa, o que realmente acontece com essa nota? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer isso e como você pode resolver esse tipo de situação que eu falei agora. Bora na tela comigo que eu vou começar a te mostrar quais são os principais detalhes que você pode ver. Em primeiro lugar, é importante você ter consciência quais são os padrões de confirmação de informações que você tem nas notas. Cada uma delas contém, no mínimo, seis indicadores de segurança que te ajudam cada vez mais a ter certeza e confiabilidade nas nossas notas de dinheiro. Então, a primeira informação que você precisa avaliar é que todas as nossas notas contêm marcas d'água. Essas marcas d'água, elas ficam na região central da nota e podem ser visualizadas principalmente quando você coloca ela contra a luz. Isso facilita com que você veja a informação. Caso você tenha a disponibilidade de ter na sua mesa ou no seu caixa uma lâmpada de fundo, você vai conseguir visualizar isso de uma maneira muito mais simples e rápida. Mas se você colocar ela para cima, você também vai conseguir ver isso com facilidade. Isso não é tão simples para a quantidade de notas que nós trabalhamos no dia a dia. Ainda assim, é uma grande vantagem que você tem a seu favor. Quando você coloca a nota contra a luz, você verá a figura do animal e o número do valor da nota em tons que podem variar do claro ao escuro. A segunda questão que você tem dentro das nossas notas de real são as faixas que é considerado ou chamado de fio de segurança, esse fio é um fio que fica invisível normalmente no escuro, mas que você tem mais facilidade para ver quando você tem claridade, ou seja, é um fio que passará no meio da nota que você estará em mãos. Se você reparar bem, esse fio só estará presente nas cédulas de 10, 20, 50 e 100 reais. Algumas notas podem estar sem esse fio porque algumas pessoas tiram da nota. Ainda assim, a nota tem validade, porém, fica mais difícil de identificar se ela é verdadeira ou não. Outra coisa que você pode avaliar dentro das notas é a questão de relevo. Tanto pelo tato que você sente na sua mão, como também em algumas áreas específicas da nota. Por exemplo, na frente da nota, por exemplo, você percebe que tem a legenda república federativa do brasil já nas laterais os números indicativos do valor da nota também estão em relevo se você observar por exemplo os indicativos de nota como por exemplo nas de 10 e de 20 reais somente o um número inferior do lado esquerdo é que vão aparecer esse relevo que você poderá sentir já nas notas de 20 50 e 100 você pode sentir esse relevo também no verso ali onde está escrito Banco Central do Brasil. Um outro indicador que demonstra que a nota é verdadeira é o quebra-cabeças que é montado quando você coloca ela contra a luz. Se você observar ele vai estar formando esse número quando você coloca ele contra a luz que formará o um conjunto seja de 20, 5, 10 ou até mesmo de 50 e de 100 reais. Uma outra coisa que você pode fazer e é uma das mais conhecidas pela maior quantidade de pessoas é quando você descobre um número escondido quando você coloca a nota na altura dos seus olhos e na posição horizontal em um lugar com bastante luz você vai perceber ao manipular a nota ao girar a nota que vai aparecer o valor na zona indicada tanto das notas de 2, 5, 10, 20, 50 e até mesmo da de 100 reais e você consegue ver isso tanto na frente como também no verso você pode ver essas indicações. Você também consegue descobrir outros elementos fluorescentes que vão aparecer caso você utilize luz ultravioleta. E normalmente essa é a que consegue te trazer mais e maior segurança nessa verificação. Pois dificilmente alguém vai conseguir fazer esse tipo de manipulação na nota e falsificá-la o número do valor da nota vai aparecer na frente da área indicada como você pode ver na imagem que eu estou lhe mostrando a numeração da série vermelha vai ficar mais amarelada e também pequenos fios vão se tornar na cor lilás muito mais claros na nota que você está em mãos todas essas informações que eu lhe passei estão contidas nas nossas notas e ainda que apareçam novas famílias no futuro você terá com certeza a maior parte dessas percepções de verificação se você também observar o número do valor que representa que normalmente fica ao lado direito na parte superior frontal da nota ela tem um certo brilhantismo nela que vai mudar de acordo com o giro que você dá nessa nota então basta você rolar a nota que você perceberá essa variação na própria nota subindo e descendo conforme você mexe além dessas você pode observar tanto nas notas de 50 e de 100 reais faixas holográficas que aparecerão principalmente ao lado esquerdo da nota na parte frontal delas. Toda essa tecnologia foi feita para você para poder cada vez te trazer mais segurança. Se você quiser, você pode ter outras informações a respeito das notas e de como fazer essas verificações, você pode ter tudo isso dentro diretamente do portal do Banco Central. Inclusive, existe um aplicativo que eu vou deixar o link aqui para você poder baixar no seu celular e poder ter mais facilidade para poder fazer essas detecções. Afinal, com o um aplicativo você pode simplesmente direcionar para a nota e ter mais certeza das informações que eu estou te passando nesse momento. Se chegar uma nota falsa na casa lotérica, você tem responsabilidade legal de reter essa nota. Em algumas lotéricas, para poder evitar conflito, eles acabam devolvendo essa nota para o cliente. Mas você sabe o que pode acontecer se você fizer isso? O cliente pode dizer que foi você que entregou a nota falsa para ele porque você trocou isso dentro da lotérica. E aí o problema pode ser bem maior. Uma outra dica que eu tenho para te dar, para que você saiba o que, que acontece se você mandar essa nota para a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal vai ter a responsabilidade de recolher essa nota, emitir uma guia, te entregar para que você tenha ciência que essa nota falsa será enviada diretamente para o Banco Central. Se porventura você enviar essa nota dentro de uma lote seu, você tem todo o direito de pedir a gravação da nota que está sendo detectada como falsa na contagem que está sendo feita na retaguarda da Caixa Econômica Federal. Alguns lotéricos também podem querer pedir mais informações e também pedir a confirmação do Banco Central a respeito disso. E tudo isso é legal e é seu direito